dessa compreensão e a transmissão dessa, comun dessa comunicação com as pessoas e com o mundo foi completamente interferido pela tecnologia, falei também que a mentalidade predominante é de super funcionalidade quanto mais coisa eu faço mais rápido mais máquina melhor, muita hiperrealidade, muita palavra vazia é, falei que a tecnologia gente, ela ela uma vez apropriada, ela vai ser marcada pela presença humana que vai dizer de que forma ela vai se desenvolver. Ela não é algo que é enfiado na gente, sem a gente ter capacidade de pensar em como não utilizar. Falei também que a sociedade de informação, que é o um nome técnico do momento histórico que a gente está vivendo, né? a tecnologia não vai determinar a nossa sociedade, ela vai se incorporar, e a sociedade não vai determinar a, a inovação, ela vai utilizar. A inovação vai surgir a partir de uma necessidade que exista. Agora, o quanto eu utilizo e de que forma eu utilizo dentro da minha vida é o meu pensamento crítico que vai poder me dizer, sim? Então, gente, o que mais que eu conversei com vocês? Que os sujeitos sociais, e aí estamos incluindo nós, os profissionais de saúde, né? eles precisam estar conscientes do nosso papel nessa ordem. Nunca fomos tão perguntados em quantas horas de internet deixa a criança em como proteger a criança do uso de internet, quantas horas um bebê deve ficar, como, prote como evitar a pedofilia online, como, como tratar bullying online, tudo isso está sendo perguntado para nós, nós somos profissionais de saúde mental. Nós nunca vivemos isso também. Então a gente tem que se atualizar constantemente para dar conta das demandas que vêm para nós. Sim? Alexandra chegou, Alexandra, existencialista da Zona Norte, tá bom? Uh, e aí, eu converso com vocês. Vocês viram que nós temos novas tecnologias, inegável. Vocês viram que a gente vive num outro período. Só, os pacientes da gente são pós-modernos, eles estão vivendo na sociedade de informação como nós. A gente sabe que nós estamos diante das novas subjetividades. Que, porque se eu entor mudo o meu entorno, eu mudo as construções da subjetividade que se interrelacionam, não é? E nós? em que nós estamos na modernidade ou nós já estamos na pós-modernidade? Nós estamos conversando com o sofrimento contemporâneo ou nós estamos vivendo em outro planeta, né? Então é importante que a gente é, pense mais seriamente sobre isso. Conversei com você sobre a revolução industrial, que a psicologia nasceu exatamente aqui para dar conta de questões de demandas extremamente angustiantes que surgiram. Nós tivemos que, assim como aconteceu, nós tivemos agora as novas tecnologias de informação e comunicação. Os historiadores dizem que nós nunca vivemos um momento histórico de uma mudança mais abrupta e mais intensa. E que, para os historiadores, a magnitude dessa quebra é muito maior, mas muito maior do que foi vivida na, na Revolução Industrial. Né? Nós temos 20 e muitos gêneros. Nós temos que compreender o que é cis, nós temos que compreender como os transgêneres em todo o conceito, os sofrimentos, dois pais, duas mães, três pais, poliamor, outras configurações afetivas e temos que expandir a nossa consciência e o nosso saber para a gente dar conta de acolher o que está chegando para nós. É muito difícil que nós não estamos preparados, nós estamos vivendo o momento histórico ao mesmo tempo que a gente se angustia com ele, a gente tem que mudar a capacidade de pensar, ampliar para dar conta do que está acontecendo então é tudo em tempo real, não está fácil para nós, como eu falei a subjetividade são essas inquietações específicas internas do indivíduo e que são fundamentalmente modificadas pelo meio onde ele está inserido então se o meio mudou drasticamente esse mundo interno e as inquietações são únicas deste período. Nunca a gente teve isso antes. Nós não temos parâmetro anterior. Sim? E as características do sofrimento, que eu vou falar rapidinho para vocês, eu comento mais na aula depois vocês assistam. Aceleração do tempo, deterioração da vida urbana, ausência de espaço de convivência, aumento de liberdade com perda de sabedoria, ausência de perspectiva de futuro e vidas ficticiantes e sufocante. Temos também, deterioração de questões familiares, perdas de vínculos significativos, tem gente que chega no consultório com um vínculo ou nenhum vínculo. festas, Festa, festa, droga, festa, droga contentativa de algum tipo de satisfação. Organização mental abstrata e sem alegria. Falta de contato com a realidade e falsa diversão com muita gastação de dinheiro, muito consumo. E aí gente, a gente tem ausência de futuro, um tripézinho mortal. Ausência de futuro, nenhum contato com a realidade interna, não sei o que está acontecendo lá dentro, quem eu sou, para onde eu vou, não tenho vínculo significativo que me segura aqui. E aí eu começo a ter uh, decorrências que não são mais só psicológicas, elas passam a ser existenciais. Né? Quem tem mais curiosidade, Gilberto Safra, que fala bastante sobre isso. E aí, gente, a morte não parece uma opção ruim. Porque eu, eu não tenho o que me segura, eu não tenho garantia de nada, eu só sofro e tenho uma vida extremamente sofrida e sem nenhum contexto de suporte. Então, morrer até uma opção, não parece tão ruim assim. Por isso nós tivemos um milhão de suicídios no ano passado no mundo. Predominância de idade de 18 a 27 anos, os homens mais ligeiramente em maior número nessa faixa etária e as mulheres muito perto disso, nós tivemos um milhão de vidas perdidas por sofrimento, e por não atendimento, né? que é o mais importante. E aí gente, nós temos então a dimensão tecnológica utilizada na construção de, de, de si mesmo, os indivíduos que transformam si mesmo em personagens, cuidado, atenção, falo mais, de, falo mais disso na aula passada, você está atendendo o paciente ou o avatar do paciente? Você está atendendo o falso self que ele traz ou você está atendendo quem ele é na realidade? Tem muita gente fazendo terapia há anos com uma pessoa que não é a pessoa que está lá. Então vamos prestar atenção. Espaço, vida do espaço virtual. A vida virtual é muito mais interessante do que a vida presencial. A, a dimensão relacional não existe, ela fica subatualizada. E o indivíduo cria uma solitária virtual digital onde ele vive. E onde ele, gente... Então, vejam a cadeia de sofrimentos que a gente tem. Essa cadeia de sofrimentos, ela requer outras formas de atuação. Ou a gente não vai estar chegando neles. A começar de que eles habitam no mundo virtual. Eles habitam na cibercultura. Onde nós estamos? Importante a gente se perguntar. Ele procura ajuda na vida virtual. Você está lá? Você tem um site? Você existe? Você está disponível? Ou você está no ar-condicionado, no conforto da sua casa, no, no, no ar condicionado, no seu consultório, com sua agenda presencial e dando-se o resto. Se morreu um milhão de pessoas, paciência, não foi ninguém da minha família. Será? Então, gente, se nós psicoterapeutas pudermos compreender o sofrimento na pós-modernidade, nós vamos poder compreender o sofrimento contemporâneo e vamos poder nos dispor a, a construir novos dispositivos terapêuticos que possam alcançar essas pessoas para que a gente não tenha tanta morte. Nós temos 350 bilhões de pessoas diagnosticadas com depressão, com transtornos mentais no mundo. A gente tem que fazer alguma coisa. E aí eu falo que a nossa principal característica não é intuição, não é inteligência, não é criatividade, não é experiência, é compaixão. Se a gente não está podendo ficar muito chateado que as pessoas estão se matando, que as crianças estão se cortando como a gente nunca viu tanto, a gente está ficando anestesiado. A nossa empatia está anestesiada. E a gente tem que estar tá disposto a se abrir, gente, para atender a demanda que precisa da gente. E eles vão no Google procurar terapia. Você existe lá? Você está disposto? Você está pronto? Você entendeu que tipo de sofrimento é esse? Esse é o mundo que você vive. Hoje pode não ser nada seu. Amanhã né? pode ser seu filho, seu neto, seu sobrinho. Então vamos acordar, porque tem muita gente se matando, muita gente se cortando. E a gente precisa fazer muito mais do que a gente não está fazendo. Então, gente, é isso que eu quero dizer. Que uma das principais funções da psicologia é descrever, interpretar e compreender essas organizações subjetivas que são geradas nesses novos contextos sociais que a gente vive. E que as tecnologias têm desempenhado um papel muito importante. Então, gente, a gente precisa não falhar enquanto profissional de psicologia. O ser humano está sendo tocado por transformações radicais. E a gente, se a gente não entende isso, não acompanha isso, a gente corre risco de perder a nossa capacidade de estudar, de escrever, interpretar, compreender pro, e, e, obviamente, de ajudá-lo. Então, a gente, a, gente, a gente tem que se inquietar. A gente tem que perguntar o que mais eu posso fazer. E aí, gente, hoje eu vou conversar com vocês sobre, esse é novo, Epidemiologia dos Transtornos Mentais, ok? Ilda, TCC, seja bem-vinda, José Luiz, seja bem-vindo também, Maria Regina entrou aí, seja bem vinda Gente, então vamos lembrar aqui alguns dados, Cláudia, ah, mas Epidemiologia para falar de terapia online? Me dá um crédito que já já você vai entender na minha sequência, tudo bem? Uh, Ricardo está aqui que acho que a é compaixão pelo outro precisamos realmente sair do ar-condicionado. Né? Que bom, Ricardo, tocou de, de angústia para angústia. Muito bom, valeu a chegada aqui hoje. né? Se a gente puder tocar um, um infinitamente maior que zero, não é? Então a gente está no caminho certo. Então, gente, nós temos entre 1990 e 2010 transtornos mentais e comportamentais são, foram responsáveis por, de cada quatro anos perdidos na vida por uma incapacidade, um foi perdido por transtorno mental. Hoje, já sabemos que nós temos 350 milhões de pessoas diagnosticadas. E que nós não temos. Aqui no estado de São Paulo, se a gente quisesse atender todas as pessoas diagnosticadas, cada psicoterapeuta, junto com cada psiquiatra, teria que atender 52 pacientes por dia. E nós não daríamos conta. Então, gente, em 2010, 7,4% da carga global total de saúde era responsável, ela, a responsabilidade era pelos transtornos mentais. Gente, se a gente pensar que são 25%, isso já era em 2010, agora está maior, né? A depressão é uma questão epidêmica agora, é, é uma loucura o que ela está causando, né? Em 2010, a gente sabe que 3 quartos desse número está presente nos países de, má, de, baixa, de baixa renda, né? Que são, entre eles, nós estamos com o Brasil. E aí, gente, quando a gente vai ver a, os scores, a Organização Mundial da Saúde, em 2014, ela falou assim, olha, uh, presta atenção que em 2030... A depressão vai estar como a segunda maior doença que incapacita pessoas. Só vai perder né, em doenças cardíacas isquêmicas. Né, AVC, infarto. Né? Só que o que, que aconteceu que a gente sabe? A, dois anos depois a depressão já ocupava o seu dor. Né? Então, gente, é muito importante que a gente preste atenção. Nós estamos tendo incapacidade dos indivíduos, então, aquele pai de família que deprimiu e não dá conta mais de trabalhar, ele deixou de ser pai de alguém, ele deixou de ser vô de alguém, deixou de ser tio de alguém, deixou de ser marido de alguém e ele deixou de usar todos os talentos dele para deixar esse mundo melhor. Não só a produtividade dele foi perdida, tudo isso foi perdido. Né? Violação dos direitos humanos, porque na medida em que eu não tenho condição de me tratar, eu não tenho profissional de saúde mental disponível para mim, Uh, o meu direito básico de saúde mental não é respeitado, então meu direito básico como ser humano não está sendo contemplado. É, nós temos gigantescos impactos nos sistemas de saúde, os planos de saúde vão ficando cada vez mais caros, as pessoas fazem doenças físicas, orgânicas, já que não tem campo para saúde mental, o corpo adoece e ela é atendida em PS, e ela é atendida de, de crise de pânico, ela é atendido, tudo isso vai sendo produzido numa tentativa de socorro, de que olhem para aquele sofrimento. E nós vamos ter um gigantesco ônus à sociedade, gente, na medida em que a gente remove 350 milhões de pessoas sofrendo, a gente remove essas pessoas da capacidade produtiva. E isso é muito sério. Uh, são pais, são mães, são, são tias, são vós, são professoras que não estão dando aula mais, são psicólogos que não estão atendendo pessoas mais, Uh, então, assim, uh, o conceito de saúde mental ela é muito global. Não é só ausência de doença, né, gente? A ausência de doença é o básico, não estar doente. Mas ter saúde mental é um conceito amplo, né? É, é desde a minha condição de existir no mundo, a forma como eu utilizo meus talentos, eu ter noção dos talentos que eu possuo, eu modificar o mundo para melhor, tudo isso. Eu tenho uma condição de ter um relacionamento. Eu tenho uma, uma condição de lidar com pequenos estresses do dia a dia e tolerá-los. Tudo isso é saúde mental, tá? E nós somos profissionais de saúde mental, gente, tá bom? E aí, gente, o que, que a gente sabe? Que nós, tivemos, nós temos 350 milho, milhões de pessoas impactadas, né? Dado de 2016 e... A maior de todas a, que acomete e, e, e machuca e destrói a capacidade de pessoas é a depressão. É uma, uma questão seríssima que está assolando o mundo. E em 2010, de cada 10 brasileirinhos, 7, 7 morreram de doenças crônicas não transmissíveis. Então, antes a gente tinha uma ideia que que a gente mais matava era a mortalidade infantil, não é? E doenças... Uh, contagiosas, agora mudou, quem mais mata, maltrata e incapacita são as doenças crônicas, né? Então, dentro desses, a gente tem os quadros de depressão, a gente tem os transtornos que eu falei antes, é, é, cardiovasculares e nós temos os transtornos mentais no volume gigantesco. Ricardo, esses dados estão sempre nos relatórios da Organização Mundial da Saúde, tá? Uh, e nas reuniões que eles fazem. E aí, gente, nós tivemos aqui no Instituto, numa pesquisa do IBGE de 2014, onde o público de observação foi feito em São Paulo, aqui, tá? Nós tivemos 11.2 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão no Brasil. 7.6% da nossa população tinha um diagnóstico de depressão. Desses 7.6, gente, mais de 50% não conseguiu nenhum tratamento, nenhum, zero, e 83.6 não sabia nem o que é terapia, não teve acesso a ela, e esse, esse pedacinho pequenininho aqui de 16.4 conseguiu tomar remédio, o resto, gente, 16.4 aqui conseguiu uma terapia, e 46,4 conseguiu é, tomar um remédio. Foi isso. Isso é o, é o panorama da nossa inexistência de saúde mental no país. E aí, gente, vendo isso tudo, quando foi em 2014, nós já estamos em 2019. Já temos aí longos cinco anos. A Organização Mundial da Saúde, né, o Health Uh, organization, na rua, né? World Health Organization. Eles falaram, gente, a gente tem que fazer alguma coisa. Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial da Saúde, uh, reuniões em Doha, Catar, pensando como que a gente vai fazer para reduzir isso. É, isso tá ficando de uma forma que a gente não está conseguindo fazer nada por isso. Só bem, vamos rever tudo que pode ser feito. Vamos pegar todas as estratégias presentes na literatura e vamos tentar reduzir. Alguma coisa a gente tem que fazer. Planos de ação estratégica num conjunto de anos, em quatro anos, em seis anos, em dez anos, vamos fazer um conjunto de atitudes, de ações. E aí, o que, que eles observaram? E que está funcionando algumas coisas no Brasil já. Integraram atenção à saúde mental e serviço de atenção primária à saúde. Então, o médico da família chega lá na casa da pessoa, conversa com ele, né? E aí, conversa uh, com ele e, e preenche um aplicativo... E tenta mapear as questões emocionais também. Traços de depressão. E quando é assim, ele já é, então, direcionado para ele ser atendido enquanto a depressão é leve a moderada. E não quando a depressão já está grave e bastante incapacitante. Então, é um trabalho bastante preventivo. Né? Uh, também tentaram compartilhar a responsabilidade na provisão de serviços de saúde entre profissional e não especialista. O que, que era isso? Chamaram os psiquiatras e falaram assim, psiquiatras nós precisamos que vocês compartilhem o conhecimento. Vamos fazer como em Londres, em, em outros países que nós temos uma equipe de saúde mental multiprofissional e nós precisamos que vocês ensinem, capacitem. O, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, o nutricionista, todos que vão estar de frente com esse paciente, todos eles têm que ser capazes de fazer um screening, eles têm que ser capazes de fazer uma avaliação básica e tentar encontrar nessas pessoas sintomas para poder compreender e atuar rapidamente e pequenos planos de ação que eles têm que saber implantar porque eles são as pessoas que estão de frente, não faz sentido a, a pessoa que está na terapia ocupacional e a questão está com ela, ela não poder ajudar em nada, não faz sentido, ela precisa capacitar essas pessoas, os psiquiatras do Brasil se recusaram. Então no Brasil a segunda estratégia é zero, não existe, o psiquiatra não se dispôs a capacitar o colega dele para trabalhar. É só ele que faz. Então vocês sabem como é que a coisa ficou. Inutilizada na segunda. E aí vem a, a, o que. que por que, que a gente hoje está falando aqui sobre terapia online, sobre telemedicina, sobre telesaúde, sobre health, sobre care? Por que, que a gente está falando isso aqui? Porque alguém na Organização Mundial da Saúde, junto com o Pan-Americana de Saúde, junto com os pesquisadores, falou: não vai ter. A única opção que nós temos para reduzir a desigualdade, quem precisa ser atendido e quem não está sendo atendido é utilizar novas ferramentas, né, novas tecnologias de informação e comunicação para atingir essas pessoas. Então, ela, vai ser, ela foi considerada pela Organização Mundial da Saúde ferramenta-chave na redução da desigualdade e atenção à saúde mental de qualidade para todos. Repetindo, foi a Organização Mundial da Saúde que disse as novas tecnologias de informação e comunicação são ferramenta-chave, são estratégias-chave para que, utilizadas, a gente possa reduzir a desigualdade da atenção em saúde mental de qualidade para todos, ok? Não foi a Cláudia, não foi ninguém, foi só a Organização Mundial da Saúde. Esse é o motivo de nós estarmos aqui. Então, dentro desse contexto, gente, surgiu a Telesaúde, que primeiro foi a telemedicina que eles estavam em campo primeiro então era aquela coisa de voltar o médico para casa médico de família voltou então eles criavam plataformas para atender as pessoas no inverno que ficavam cheias de gelo não podiam sair de suas casas precisavam ser atendidas uh, tratamentos em grandes centros onde quando distância de montanha distância longa demais a gente tiveram que criar um sistema para atender essas pessoas nas suas casas, então foi assim que surgiu a telemedicina. Tele-prefixo à distância e medicina ou saúde entrega de serviços psicológicos à distância. A telesaúde então gente é o uso de tecnologia de informação e comunicação que estão mediando o atendimento clínico de profissionais realizados à distância e as suas inter-relações com saúde, com educação, por isso que eu falei que aqui a gente já está fazendo telesaúde a telepsicologia nada mais foi que um segmento, pegaram um braço da telesaúde e falaram, opa, vamos oferecer serviços psicológicos de qualidade, com ética, com segurança, as pessoas que não estão podendo ter acesso, e a tecnologia e a internet vai ser o um meio, continua tendo um profissional que oferece esse trabalho devidamente capacitado, a tecnologia é um meio, sim? E aí, gente... Os tipos principais de telepsicologia, porque a psicoterapia online ela é só um tipo. Então nós vamos ter as realidades aumentadas, as realidades virtuais, para estresse pós-traumático, então é um campo totalmente à parte. Nós temos os mobile technologies suportivos extremamente interessantes, com pesquisas, revisões sistemáticas gigantes de dados, de artigos interessantíssimos, dando suporte para controle de diabetes méritos, dando suporte a pacientes esquizofrênicos graves, dando suporte a paciente depressivo grave que está medicado, para poder é, conversar com ele frequentemente para evitar que ele não, que ele assim que ele melhora um pouquinho ele pare de tomar o remédio, né? Então assim, crianças com pacientes rurais com câncer, crianças uh, que vão para suas casas após químio e precisam ter suporte afetivo lá, os as, do suporte por tecnologia móvel, trabalhos maravilhosos dando sustentação para a mãe, para o pai, para a criança. Então, esse é um, é um terceiro ramo. Fora, fora esse, gente, nós temos intervenções psicológicas que elas podem ser aplicadas com programas de computador né? ou uh, sem, com ou sem apoio de um profissional de saúde mental. Mas, Cláudia, como assim? Uh, nós temos uh, chamadas self-help, né? que são, uh, eu desenvolvo um programa de computador dentro, eu gosto muito de um que é psicodinâmico, que é o único, inclusive, dessa abordagem, onde a pessoa entra na plataforma, ela não precisa se identificar, muitas pessoas não querem se identificar, elas têm, têm um anonimato, é um serviço público, ela entra e aí ela tem uma entrevista, tem um módulo que ela faz sobre o jeito que ela se sente, sobre as coisas como são, a forma como ela, de existir no mundo, tenta buscar os padrões que ela tem anteriormente, tá? E aí ela faz esse módulo so, é, sozinha, web, e aí em seguida ela tem o profissional. Aí o profissional entra com ela, conversa com ela, discute os insights, o que ela viu, constrói, co-cria com ela. E aí ela vai para o módulo 2, assim ela vai para o módulo 3, e a cada passagem de módulo ela senta com esse colega. É uma intervenção breve, os resultados foram maravilhosos, foram estatisticamente significantes, Redução dos quadros de depressão leve a moderada, assim, muito, muito satisfatório. Nós temos também, gente, as intervenções que não utilizam o profissional. Né? O profissional a pessoa clica e, a, e vai, vai fazendo por conta própria. Uma grande dificuldade dos pesquisadores é fazer a retenção desses, dessas pessoas. Quando não tem uma interação humana que as convide a ficar, quando não tem um vínculo que as convide a ficar, elas abandonam em várias partes desse processo. Né? Mas as pessoas que chegam até o fim, elas também são beneficiadas. O problema é como retê-las, isso é bastante difícil. E aí entram, gente, a, entra a parte da psicoterapia online. A psicoterapia online, ela vai ser realizada por profissionais especialistas. Então, quem é cognitivo comportamental, vai oferecer psicoterapia cognitivo comportamental. Quem é, faz prática breve, vai oferecer breve. Quem faz orientação psicológica, orientação psicológica. Quem faz gestalt de terapia, gestalt de terapia. Cada um domina a técnica que pretende oferecer presencialmente. Então, não existe terapia online de uma pessoa que não entendeu ainda o que é que ela vai fazer. Quando eu abro uma câmera, uma videoconferência, eu tenho muito mais dificuldade do que no presencial. Então, eu tenho que criar musculatura presencial para que depois eu possa, então, aumentar a dificuldade colocando uma tecnologia. Sim? Então, gente, uh, vem assim, então é isso. Você pega a sua abordagem terapêutica. E baseada em critérios de seleção, uh, você consegue saber quando você vai fazer, quando você não vai fazer, quando está autorizado para você, quando não está autorizado para você, tá? É muito importante que a gente uh, esteja atento. Não é só porque eu domino a técnica que acho que tudo pode ser feito. Às vezes eu não posso eu posso, às vezes eu não posso fazer. Pacientes imobilizados, predominância de, de funcionamento psicótico, uh, questões de desintoxicação de álcool e drogas, potencial suicídio, ideação suicida clara, uh, tentativa de heteroagressão, nada disso pode ser atendido online. Então tem que ter uma entrevista inicial, você tem que saber entrevistar. Por isso que no nosso curso a gente dá uma aula de 4 horas sobre entrevista. Você tem que conseguir rastrear, você tem que conseguir ter certeza que esse paciente pode ser atendido online, ok? E aí, gente, como consultório virtual seguro, você pode atender as pessoas por tablet, por smartphone, por celular, por notebook, por desktop, enfim. Você baixa o aplicativo, ele tem cinco níveis de segurança, o paciente vai ter que ser cadastrado antes para poder ter login e senha exclusivos individuais e criptografados. E a partir dali você vai ter um consultório virtual, mas extremamente seguro, para que você possa realizar esses atendimentos. Então não existe pensar em atendimento por Skype, por WhatsApp, por FaceTime, não existe, não sou eu que acho. Isso são critérios internacionais de segurança. Você tem que ter um ambiente devidamente construído para isso. E o conselho também fala isso, ok? E o marco civil da internet também fala isso. E a Lei Geral de Proteção de Dados também fala isso. Não sou só eu, tá? E aí, gente, como é que está o panorama da legislação de multo? Como é que nós estamos? Esse é o nosso mapa Minha né? Nós temos muitos guidelines já feitos. E é importante que a gente saiba. Nós temos... Uh, no Canadá, nós temos a American Telemedicine Association, a American Psychological Association e a RIPA. A gente segue a RIPA completamente, Health Insurance, Portability and Accountability Act. É a lei americana, é a lei geral de proteção de dados americana, igual a nossa. Ela é restritivíssima e a nossa agora está assim também. Então, não existe compartilhamento de dados sem segurança por e-mail, não existe conversa em WhatsApp, onde os pedaços podem ser enviados para terceiros. Não existe print de tela onde leva tudo. Então, isso não é ambiente, não basta ter criptografia. Tem que não estar tá sendo salvo em lugar inseguro, tem que não poder copiar os pedaços e mandar, tem que não poder é, dar foto, fazer foto da tela. Então, isso tudo é critério de segurança. Nós temos um código de ética argentino. Nós temos a Associação Sociedade Psicológica Britânica, a Federação Europeia de, de Psicólogos, uh, nós temos um estudo muito legal dos chineses americanos, da Aliança Psicanalítica, muito legal, e eles fizeram a psicoterapia deles, uh, a formação psicanalítica, grande parte delas, por videoconferência. E nós temos a Austrália e Nova Zelândia, gente, a Austrália e a Nova Zelândia, elas têm... É muito. A Austrália e Nova Zelândia, elas têm muita história, elas produziram muito, porque por questões geográficas, muita montanha de um lado, e é como se fosse um grande nordeste de um lado montanhoso e do outro lado o grande centro, Rio, São Paulo. Então, tinha uma defasagem muito grande de profissionais, eles precisaram desenvolver as ferramentas para atender as pessoas, desenvolver guideline, desenvolver técnica, então eles são bastante desenvolvidos nisso. E nós chegamos aqui no Brasil. No Brasil nós estamos em vigor desde novembro com a resolução 11 de 2018. Quando, Cláudia? 11 de 2018. Qual, Cláudia? 11 de 2018. E qual foi, Cláudia? 11 de 2018, tá? Ah, ela fala sobre a psicoterapia online a primeira coisa que ela fala, regra básica da nova resolução. O profissional precisa seguir o marco civil da internet e que agora vai se transformar em Lei Geral de Proteção de Dados. O que significa isso? Que nós, pela lei que é uma constituição muito maior que o Conselho, que é quem nos põe na cadeia, não é? A nossa constituição diz que nós, quando resolvemos dizer que vamos atender online, nós nos transformamos em prestadores de serviço online. Pessoas que prestam serviço na internet. É uma classe específica, com direitos específicos e deveres extremamente rígidos. Entre eles, manter a segurança, manter o sigilo, manter a privacidade, atender em ambientes exclusivos, criptografados. Uh, dominar a técnica que a gente pretende oferecer, tudo isso, gente, faz parte da ética. O profissional que atende sem segurança, ele falha na premissa inicial. A da ética. Sigilo e privacidade são as regras basais da nossa prática, estruturais da nossa prática. Então, se a gente não tem, né, como é que a gente vai manter isso? Como é que a gente vai segurar isso? Né? Então, é muito importante que a gente pense sobre isso. A Alexandra fala que ela tem o selo no meu site para atendimento, e atendimento conforme o site é via Skype. Qual a diferença do meu trabalho para o atendimento online? Bem, pela, pela norma, o conselho, ele, gente, ele quase morre para aprovar, né? E ele te dá o direito de trabalho. Ele considera que como a legislação constitucional é muito maior do que a do conselho, o problema é seu em seguir a legislação do país, né? A resolução antiga te dava um selo, o selo não é válido mais, tá, Alexandra, Ou Alexandra? Uh, ela, o selo não vale mais, o selo já caducou desde 11 de 2018, então o seu selo não, te diz, não diz mais nada. Por que o selo caiu? Porque o selo deu uma falsa impressão às pessoas de que o conselho dizia que se tem um selo, a Alexandra sabe atender online. E o selo simplesmente era para dizer que você era psicóloga, não era uma sem noção, trabalhando. Como o conselho não poderia dizer se você sabe ou não fazer isso, eles removeram os selos. foi discutido no grupo de trabalho, o selo caiu por causa disso. Então, de acordo com 11 de 2018, o selo não tem mais nenhuma função. E a partir dali, você vai ter que fazer o seu cadastramento do EPSI, que é um novo cadastramento. Nesse novo cadastramento você tem que dizer quais são as tecnologias e os meios que você utiliza e a fundamentação teórica que você utiliza. E se você utiliza Skype, você utiliza uma ferramenta inadequada e frágil. Não quer dizer que você é uma má colega, Alexandre. Por favor, muitos colegas chegam para mim na mesma situação. Cláudia, era o que eu tinha, era o que eu sabia e eu usei a ferramenta que eu tinha. E meu trabalho parece bom. Então, o que, que eu tenho que fazer? Tem que se adaptar, tem que muscular a prática e tem que deixar a prática muito melhor. Porque aí você não tem problemas com a legislação, não tem problemas com o marco civil da internet e vai utilizar uma ferramenta que é específica para isso, que te dá garantias. Que coisas acontecem, gente? A gente precisa estar tá respaldado de alguma maneira. E a gente precisa garantir o sigilo, senão a gente entra em falha ética, né? Então, é muito importante que a gente utilize ferramentas que nos deem suporte, que registrem quando a gente entra, quando a gente sai, né? Que, que dão relatório em caso de problemas judiciais, que eu tenha prontuário online, que eu tenha onde conversar com o paciente todo em segurança. Então, tudo isso é isso. Agora, a maioria dos colegas, eles ainda estão desinformados, não é? Mas, se você atende bem por escape, você vai atender com o curso e com o consultório virtual seguro de uma maneira maravilhosa. A gente tem muitos colegas que procuram a gente que já estão tá atendendo 20 horas por semana online. E eles falam assim para mim, mas Cláudia, você acha que vai me adiantar de alguma coisa? Eu falei, se não adiantar, você não precisa pagar. Quando dá dois meses de curso, a pessoa já está desesperada falando comigo, o que, que eu faço? Eu paro. Nunca imaginei que tinha tanta coisa, não imaginei que tinha tanto cuidado, minha prática não teve isso, eu não fiz isso, eu não fiz protocolo de emergência, eu não fiz plano B para falha tecnológica, eu não fiz critério de seleção, eu não explicitei, não explicitei meus critérios de seleção. Eu não tenho documentação básica inicial, não tenho nada, eu não sabia, não é uma má colega. Ela estava desinformada, gente, é novo. Né? Então, ela pegou e musculou a prática, coordenou a prática, organizou a prática. Uma prática linda, super organizada, atendendo no Conselho Vital Seguro, com todos os plantuais, com todas as autorizações, com toda a documentação, a coisa mais linda que ela trabalha hoje. Tá bom? E aí, gente, a legislação brasileira, como que ficou? Então, a gente tinha um caminho que a psicologia e a informática no Brasil coexistem desde março de 2000. Uh, no mundo, a gente sabe que a... a o programador, que também era psicólogo, participou da primeira construção do que a gente entende hoje por internet. Então, a gente está lá desde os primórdios. Em 2005, nós passamos a ter só para pesquisa. Quando foi 2011, a gente passou a ter orientação psicológica em 20 encontros virtuais, que foi a chamar, chamada orientação psicológica. Só podia 20 encontros, não funcionou, as pessoas atendiam mais de 20 encontros, tentou limitar, mas não funcionou. E aí, a partir de 11 de 2018, com muita alegria, que esse nome nós que demos, é um nome que a gente usa na Casa dos Insights e foi colocado na nova resolução, são serviços psicológicos mediados por tecnologias de informação e, sem, de informação e comunicação. O que significa sem restrição? Sem restrição do número de sessões. Só. Essa é a única coisa que liberou. Cabe ao profissional dizer quantas sessões ele precisa ele é que tem que dizer não são não é o conselho que vai limitar mais mas a única coisa que ficou sem restrição foi o número de sessões ok? esse gente tempos de web tem que mostrar né que é um tal de dizer que faz e não tava lá né essa reunião do grupo de trabalho Olha o nome lá no fundo, Serviços Psicológicos Realizados por Meios Tecnológicos de Comunicação à Distância, que depois eles mudaram que distância não faz sentido algum, não é? Que a gente tem conceitos de distância e presença mediada por tecnologia. Né? E a gente estava em 2017 batalhando por uma resolução robusta e forte e contemporânea como ficou essa. É um orgulho essa nova resolução, um orgulho. Né? E aí, o que que, o que que hoje pode fazer, gente? Nós podemos fazer processos prévios de seleção pessoal. Então, tudo que é de seleção de pessoal pode ser feito, tá? Lembrando, gente, que todos os serviços psicológicos, mesmo seleção, eles têm o mesmo critério. Você tem que utilizar ambientes adequados para isso. Se tem um profissional de saúde mental trabalhando, ele tem que ter um ambiente criptografado que dê suporte para a prática dele. Aplicação de teste, gente. Atenção a isso. Não pode xerocar teste e fazer, é, escanear e jogar, não. Tá? Uhum. Não pode, não. Ah, tá antiga ainda. Marcelo tá me corrigindo aqui, gente. É porque isso não mudou, tá? É porque ele tinha tirado esse slide ele trouxe esse slide logo. Essa é a portaria antiga, né? De 11 de 2012. Eu nem uso mais a portaria. Né? Essa aqui... Foi até bom ele ter deixado, Alexandre, que não estava na hora que ele me mostrou essa aula. Essa era a portaria de quando você usava. O selo valia aqui, ele estava me explicando que ele pôs o slide. Ah, porque não existia esse. O, o 11 de 2012 tinha selo. Lembra? Você podia, anar, processos prévios de solução pessoal, também pode ir na nova. Aplicação de teste, tinha uma resolução que dizia como aplicar. Orientação psicológica em 20 encontros, supervisão eventual ou complementar, e você podia fazer atendimentos eventuais quando o paciente estivesse temporariamente em trânsito. Nessa época aqui, a gente tinha selo. Só que na hora que a gente criou a 11 de 2018, que agora eu vou falar da nova, revogou a anterior. E aí caiu o selo também, tá? Então, o que que ficou? Processo de seleção, como eu disse no slide anterior, processo de seleção de pessoas, para fazer todos em ambiente também criptografado adequado. Instrumentos psicológicos, gente, vocês têm que olhar o site que chama Satepsi. Satepsi é um site que você clica lá e lá tem todos os instrumentos que foram validados para aplicação online. O que significa? Que alguém testou, comparou o resultado de aplicação presencial com aplicação online e disse: olha, esses podem. Se ele não tiver validado para atendimento, para aplicação online, não pode aplicar. É antiético e é fraude. Então, antes de pensar em aplicar um teste, por favor, consultem o site do Satepsi. Isso é seríssimo. Ah, consultas e atendimentos psicológicos, gente, eles ficaram livres de cerceamento de sessão. Então, tanto síncrono quanto assíncrono, você pode é, fazer isso, tá bom? Uh, e a supervisão técnica, você pode fazer supervisão com colegas mais experientes, não tem problema, tá? Uh, você faz a, a supervisão técnica e a partir dali, também supervisão é material clínico de paciente, material clínico de paciente... Só em ambiente criptografado, tudo bem? Então não dá pra fazer supervisão em Skype. A Alexandra falando que ela só conseguiu o selo em janeiro de 2018. Ficou um ano lá tentando, né? E foi assim mesmo, Alexandra, eu ponderei isso. Eu ponderei isso na reunião, né? Eu procurei a gravação para guardar, né? Falei, gente, as pessoas, as pessoas não a fazer site, as pessoas isso, aqui, agora vai falar que o selo não vale, vai ser uma rebelião. Mas estava aquela história de que eu um selo lá e a pessoa não sabia entender estavam muito preocupados com isso, e é, e é real, né? E outra coisa que ficou melhor, Alexandre, é que você não vai perder o seu site, por quê? Você vai remover o selo, porque não adianta estar tá lá, mas você vai poder botar coisas no site que antes não podia, porque o site para o conselho era um site morto. Não podia ter link, não podia ter rede social, não podia ter blog, não podia ter nada, era, era, era um pano de fundo para atender. Então, você ficava com aquela cor Titanic navegando na, na cibercultura, na internet. Agora, você vai poder pegar esse site atualizar esse site. A gente dá um, um módulo de presente no final do curso, que é a sua presença profissional na internet. A gente conversa sobre isso. E a gente dá uma aula sobre como fazer seu site sozinha também. Você segue passo a passo e faz. Muitos colegas nossos fizeram um site profissional sozinho. Então, não se preocupe. Que tudo foi aprendizado, não é? E agora o seu site pode ser modernizado para você ter uma presença digital legal, tá bom? Então, vamos lá. E aí, gente, que psicoterapia online, de fato, nós ficamos autorizados, tá bom? Então, a única coisa que ficou sem restrição foi número de sessões, tá bom? E aí, gente, é importante que a gente pergunte qual foi que a gente ficou é quando é que a gente sabe que a gente está autorizado a fazer o quê? O que, que foi que essa nova resolução nos deu? Ela disse, os serviços vocês viram descrever, mas quando é que a evidência diz que presencial igual online? Presen o resultado, a eficácia, só funciona presencial igual online quando? Se eu tiver um ambiente seguro, se eu tiver alta tecnologia de áudio e vídeo, se eu tiver... Uh, audio, auto é, se eu tiver auto tecnologia, se eu tiver profissional capacitado e se eu tiver ambiente seguro. Se eu não tiver essa tríade aqui, gente, eu não tenho um resultado de psicoterapia online semelhante a um resultado de online. Note que eficácia semelhante, completamente diferente de ser igual. Psicoterapia online não é igual a presencial. Psicoterapia online nunca será igual a presencial, porque no presencial o corpo está presente. Quem fica falando que é igual é doido. Não é igual o corpo presente e o corpo não presente. É uma técnica que a gente utiliza a tecnologia para fazer o nosso trabalho, mas não dá para dizer que com corpo e sem corpo é a mesma coisa, isso é uma verdadeira loucura. Mas a eficácia de um é semelhante à eficácia de outro. Se, somente se, nós estivéssemos, estivermos preparados para esse tipo de atendimento, a gente utilizar um ambiente específico e seguro para a gente garantir sigilo e privacidade e se a gente tiver alta tecnologia. Por quê, Cláudia? Áudio e vídeo de qualidade. Vídeo e áudio de qualidade. Uma escuta limpa. Nenhum atraso. Nenhuma voz robótica. Isso é muito importante, Tá? É, exatamente Alexia, no passado o site não podia ter nada e o limite é de 20 agora caiu isso tudo seu site pode ter tudo e o limite de sessões você que faz a partir da 11 de 2018 Ô, gente aí a gente tem que falar uma coisa o futuro dá nas nossas mãos se a gente fizer uma prática consistente coerente robusta que conversa com a evidência num ambiente seguro seguindo a regulamentação nacional e internacional tendo um flow de atendimento, sabendo fazer seleção, entendendo o sofrimento contemporâneo, aprendendo um enquadro mediado por tecnologias, tendo toda a documentação relevante, sabendo quando eu posso e quando eu não posso, eu vou ter uma prática de extrema qualidade. E nós podemos revolucionar a nossa prática psicoterápica, porque nós vamos atingir muito mais pessoas com um grau de qualidade. Mas se a gente fizer no Skype, no WhatsApp, de qualquer jeito, sem seleção, sem critério. Quis, me liga. Resolver o que quer, me liga. Atendimento de 10 minutos, atendimento de 12 minutos, atendimento de 15 minutos, atendimento de pacote, faça 8, te dou 9, faça 5, vem 3. Isso não é psicoterapia. Não, não. Isso não é telepsicologia. Isso é baderna precarizadora da psicologia. Então, nós vamos dizer o futuro da nossa prática. E para a gente ter um futuro, a gente tem que dialogar com seriedade com a pós-modernidade. A gente tem que se colocar de uma forma coerente, responsável, ética. E esse é o meu convite para vocês. Né? Que a gente possa, de fato, revolucionar. Né? Que a gente possa, de fato, fazer diferença. Que a gente possa alcançar mais pessoas. Que a gente possa reduzir a desigualdade na atenção e saúde mental que a gente possa chegar nos, nos um milhão de pessoas que estão se matando, para elas não se matarem porque a gente chegou, porque a gente cria dispositivos para chegar até essas pessoas, porque a gente orienta os pais para que esses, essas crianças não estejam se cortando. Né? Então, gente, isso tudo está com a gente. A, a notícia ruim está com a gente, mas a capacidade de mudança também está com a gente. Por isso a Casa dos Insights tem 80 colegas, que é uma alegria para nós. Gente preparada, gente disposta, gente firme. Gente com ética, com segurança, com sigilo, trabalhando sério, trabalhando duro, trabalhando bem, trabalhando muito. É para isso que nós estamos aqui, tá? É, Maíra, eu uso o consultório virtual seguro e o nosso curso, ele ensina e treina dentro do consultório virtual seguro. E se você quiser conhecer o consultório virtual seguro, é só você agendar de novo no 11... 9494-00065. Falar, Maria, eu gostaria de conhecer o ambiente. Mas se você nos der o crédito e for fazer o curso conosco, no módulo 6 você vai estar tá treinando nele. né E é muito legal. E aí, gente, é importante outra coisa. Sempre que alguém falar com vocês que tem um curso, peçam para esse colega o projeto pedagógico desse curso. Tudo bem? Um curso online, ele não é um amontoado de vídeos, tá bom? O um curso online, ele tem uma proposta pedagógica, tem professores, tem organizadores, tem coordenadores, nós somos, me ajuda com os números Marcelo, nós somos coordenadores de tecnologia Marcelo e de teoria clínica, sou eu, nós temos uma orientadora pedagógica que é a Maria Ivani, nós temos o setor de acolhimento com duas colegas e nós temos Quantos professores tutores? Cinco professores tutores que acompanham vocês no trajeto de ensino aprendizagem. São 11 pessoas trabalhando só na linha de frente desse curso. Então o curso tem que ter um compromisso de desenvolver uma trilha de aprendizagem coerente para que no final vocês tenham passado por todo tipo de angústia possível durante o curso. Para que vocês deem conta de suportar o atendimento mediado por tecnologias. É difícil, é muito mais difícil. Tem muito mais critério. Você cansa muito mais. O dia que eu atendo oito horas seguidas, uma tarde inteira presencial, eu não fico com as costas suadas. O dia que eu atendo uma tarde inteira online, eu termino com as costas suadas. Então, o cuidado, a atenção, os detalhes, as coisas que chegam para nós, tá? Elas são todas maiores. Esse, Marcelo, você tem o link do nosso curso para polar? Esse aqui, Cláudia, a Kátia tá falando que vai se dedicar. Muito bem, seja bem-vinda, viu? É, vai ser muito bem-vinda. Esse é o nosso folder, o Marcelo vai colocar para vocês o folder online, tá bom? Uh, aqui, gente, vocês fazem um curso de quatro meses, ele é intensivo, a primeira turma durou 12 meses. E os colegas me falaram, não, Cláudia, por favor, pelo amor de Deus... É, sempre eu tô com pressa as pessoas estão chegando me procurando eu não posso falar com a pessoa esperar um ano e aí então a gente fez um intensivo a gente botou o curso concentrado então o curso é puxado gente então às vezes a pessoa acha que vai entrar e vai fazer assim, não faz não tem leitura tem texto tem web aula tem fórum tem grupo de discussão tem tarefa tem aula ao vivo tem plantão de dúvida e angustia, porque você vai, só pode falar online, você só consegue conversar online, você aprende a sobreviver online, você aprende a se expressar, você aprende o que é múltiplo, você aprende, você, aprende você aprende a dominar o um ambiente, a cibercultura, que é onde você vai viver, a sua prática tem que estar ancorada com segurança nisso. Não pode ser menos de quatro meses, gente. Por quê? Porque eu preciso perceber se você está pronto. Se eu der um cursinho de clique aqui, eu posso colocar você despreparado ali e eu fico, deixo você exposto numa prática frágil. Não é minha função. Minha, minha função é estar com você até que você seja musculado para fazer online tão bem quanto você faz presencial. É esse o objetivo, né? Então, gente, o curso tem oito módulos, é inteiro, inteiro, online. Você tá? faz do tablet, você faz do smartphone, você faz do. Você entra no campus virtual, que é uma universidade online da Casa dos Insights. E vocês têm fórum, gincana, é muito bom de fazer, gente. É muito bom de fazer. A gente considera que o colega trabalhou o dia inteiro. Como é que ele entra numa, numa, num campus e tem um curso sacal? Ele não aguenta, né? É... E aí, gente, o que, que nós vamos aprender? Enquadre, sete, em regulamentação nacional e internacional, função do consultório virtual seguro, como integrar seus pacientes presenciais e online. Seleção de pacientes, entrevista, protocolo de emergência, como que elabora, como que implementa, plano B para falha tecnológica, checklist de questões tecnológicas, flow de atendimento, pagamento online, fatura, seu site profissional, sua presença profissional na internet, tudo isso faz parte de transformar você em psicoterapeuta mediado por tecnologias. Gente, o, os valores. A gente faz 12 de 277 ou a gente faz 18 de um, 187, ou você pode pagar em menos vezes e, e ter desconto, ou você pode pagar em mais vezes se isso for seu problema, tá você entra em contato de novo no 11-9494-00065. Tá você pode fazer no cartão, mas não acumula, só cai a parcelinha do mês, não vai pegar o valor inteiro do curso e acabar com o limite. Cai só a parceria do mês, outro mês cai só a parceria do mês. Ou pode fazer boleto, que a como psicólogos, psicoterapeutas adoram boleto. A gente faz pelo boleto muito, muito, muito, tá? O curso é inteiro online, você vai se inscrever online. se você tiver dúvidas, você pode falar com a Maria também, né? Também no 11-9494-00065, tá bom? A Kátia pergunta se ela pode rever essa aula em outro momento. Pode sim, Kátia, ela tem o um acesso, né? Você pode voltar e assistir. Tá? A Kat tem uma outra que perguntou para mim sobre estudante de graduação. Estudante de graduação tem que estar formado, tá bom? Você vai ter que estar formado e aí você vai entrar no programa de novos talentos, os New Talents. Os New Talents você vai fazer o curso junto com os experientes, porém, a hora que termina, você vai ter que atender os casos presenciais e os casos online. E o supervisor vai te acompanhar até a hora que você tiver amadurecido. Sentiu que sua prática tá boa de ser liberada, você passa a atender sozinho. Tá bom? Uh, a Alexandra pergunta de procurar as novas normas sobre atendimento online. né uh, Alexandra, fala com a Maria no 11, 9494-00065. Fala que você teve nessa aula. E... Maria, me ajuda aí para eu poder assistir a aula da Cláudia sobre a nova resolução, tá bom? Ela vai te dar uma pistinha aí, vai te ajudar. É... O, pa... o Paulo, a gente tinha que ser resistente com aquela baderna, não é? Eu mesma só comecei, Paulo, essa, essa linha de estudo, de pesquisa e de escrita, porque eu comecei a atender quase 14 anos atrás os meus pacientes se mudavam muito. O mundo pós-moderno ficou muito claro para mim, muito rápido, na minha sobrevivência. E e aí eu comecei a fazer. E há 14 anos atrás a gente só tinha Skype. Então eu posso dizer a desgraça que é atender por Skype. Só em 2007 surgiram as plataformas criptografadas. né Então só tem o quê? 12 anos que a gente tem uma plataforma criptografada. É pouco tempo, não é? A partir dali, gente... Uh... Eu comecei a ver, os meus próprios pacientes falavam, doutora, que baderna é essa? Doutora, o que, que é isso? Doutora, olha o pacote, parece massagista, o que, que é isso? E aí, a minha prática, que era seríssima, supervisionada, estava misturada nisso tudo. Foi aí que eu fui fazer o doutorado, para criar, criar uma condição de escuta, uma condus, condição de fala, e que a gente pudesse sair de um outro lugar para a gente se discriminar do lixo. Chegou uma hora que a gente estava misturado no lixo, estava tudo muito difícil. Foi aí que eu fui fazer o doutorado, aí que nós desenvolvemos o consultório virtual seguro, aí que eu defendi o doutorado, aí que escrevi o livro. E aí que eu estou aí dando palestra pelo país inteiro, aí mais de 14, mais umas outras 14 no final do ano, até o final do ano, conversando, conscientizando e chamando pessoas competentes, sérias, éticas, para a gente fazer um grande movimento de qualidade. Porque aí vai ter um monte de lixo? Vai. Mas vai ter a gente mandando bem, falando bem, defendendo bem, com nomenclatura certa, com o ambiente certo. E a gente vai só fazer barulho. E aí eles vão ter que encolher. Então é a alternativa. A Patrícia fala que ela é de Recife. Muito bem, Patrícia. Nós temos a Josélia de Recife. Teve aqui no encontro presencial maravilhosa. E a gente, né? teve, lá, e a gente teve lá também, gente. né Então, Paulo, seja bem-vindo. Patrícia, seja bem-vinda. Gente, se vocês têm esse interesse genuíno, não se, não se desanimem. Se inscrevam, a turma é pequena, né? A gente trabalha com turma pequena, porque eu e o Marcelo e todos os professores, a gente fica por conta de vocês. A gente se dedica muito a esse curso, vocês falam muito com a gente, bastante. Tem grupo de WhatsApp, tem grupo de falar todo dia, tem, tem, tem o consultório virtual seguro para treinar, tem as dúvidas para tirar. É um curso muito, muito próximo. Até para vocês experimentarem as vinculações mediadas por tecnologias, as dificuldades de se relacionar mediado por tecnologias. Então, se você tem, sente convidado a andar com a gente, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. E se inscreva né, no curso.casadosinsights.com.br barra turma 9, né, curso.casadosinsights.com.br barra 9. Ah, Claudio esqueci tudo. 11 9494 00065. Marcelo colocou aí. Maria manda para vocês o link, tá bom? Foi isso, gente. Me, me, me adicionem no Instagram, no Facebook, falem comigo, no LinkedIn. Tô aí a toda hora para conversar com vocês também. Tem um botão em cima do chat com mais informações sobre o novo que vai direto pro você. Ah, Marcelo tá aqui me explicando que no início deste chat que vocês estão conversando comigo dentro da aula tem ali um botãozinho mais informações mais informações se você clicar ali você já vai direto para o site do curso onde fala de preço de inscrição de tudo mais tá bom e eu queria agradecer de novo a presença de vocês falei mais que uma é da cobra de novo aqui de novo tem mais gente que eu tenho aqui que agradecer em outras mídias eu não esqueci as pessoas se você se sentiu convidado reduzir a desigualdade na atenção de saúde mental montar nossa engrossar nossa equipe, nosso time de talento, a gente tem gente muito boa. É um privilégio para mim ter tanto colega bom, né? Eu falo que eu me sinto honrada com a equipe que eu tenho, porque o melhor material da Casa de Insights é material humano, né? Então eu tenho um, muita responsabilidade, mas muito, muita alegria de ter também. Né? Patrícia, você pode entrar depois e assisti, reassistir a aula, tá, Patrícia? Você tem o link de acesso, é só entrar. Ai que bom Ricardo, muito bem, Ricardo toma nome, bem-vindo Ricardo, desde a sua primeira fala eu fiquei muito feliz de você estar aqui, né? Falei valeu minha, minha chegada, né? Muito bom quando a gente une por, por compaixão, né? Acho que é a melhor forma da a gente entender, se entender nesse mundo. Né? vai ser muito bem-vindo, já já a gente começa, esteja aqui na semana que vem, esteja comigo aqui, Marleninha aí, dá boas-vindas pra Marleninha também, que Marleninha é nossa professora. É, nós vamos então, gente, semana que vem, se você não assistiu a primeira, assista, conversa com a Maria, te dá acesso, se você perdeu essa, só chegou agora, assista depois, que lavou eu na terceira, vou fazer uma pequena recapitulação e mandar ver na terceira para vocês, tá bom? Beijo pra vocês! Terceira, a terceira é por onde começar. Gostei, achei que vale a pena, quero reduzir a desigualdade na atenção e saúde mental, não quero ser desvaziano que faz de qualquer jeito. E aí, o que, que eu faço? Por onde que eu começo? É assim que eu começo na quarta que vem com vocês, tá bom? Beijos. Ah, o Ricardo tá dando boa tarde pra Marleninha. Muito bem, já tá de casa já, Ricardo. Muito bem, Marleninha já cuida dele aí. Queridos, muito obrigada. É um prazer estar com vocês, um prazer conhecer vocês. É, voltem mais, conversem comigo, pode me adicionar, sigam a Casa dos Insights no Facebook, tem sempre post, Bianca cuidando da nossa rede social, né, uma, fica, nossa rede social é muito sensível, muito querida, converse com a gente por lá também, tá bom? Beijo pra todos, Ricardo nosso aluno já, já é da casa, e eu vejo vocês na quarta, que vem a qualquer momento na rede social também, tá bom? Beijo pra vocês! O foi? Já foi. Não tinha okay. telefone? O quê Passou? Não.